Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Rei das Ações, hoje vamos falar das ações da Azul, se vale realmente a pena investir e quais são os seus riscos em investir em setor de linhas aéreas. É, vamos lá, não é porque ela é ótima para usar como cliente quando você voa nela, que ela vai ser ótima também para investir. O grande erro é você entrar na empresa e torcer para que ela suba, pois você gosta da companhia. Você acaba virando um torcedor ao invés de virar um investidor. Você para de agir com a razão e começa a agir com a emoção. Muito se falou em uma fusão com a Latam. Isso só seria prejudicial, pois o mercado de negócio da Azul é totalmente diferente. Ela trabalha com aviões menores, uma qualidade melhor no atendimento, se inspirando em companhias aéreas lá no exterior, que consegue dar lucro, inclusive, nesse setor. Mas mesmo assim, ela vem passando muita dificuldade, não gerando valor para o acionista com prejuízos, pois é um setor arriscado, é um setor que não costuma dar o lucro. De exemplo, temos Warren Oren que vendeu todas as suas ações desse setor de linhas aéreas, nessa crise do coronavírus além disso, a fusão faria o Brasil ter apenas duas companhias aéreas e com esse monopólio, os preços podem aumentar, o serviço piorar e outro bilionário agora tupiniquim brasileiro, que não gosta do setor é Luiz Barsi Luiz Barsi que sempre se manteve longe desse setor não, não recomenda <risos> e tem gente dizendo aí que vai ser a nova Magazine Luiza Tipo, legal, se triplicar de valor, bacana, você ganhou um dinheiro, mas se ela começar a cair e o desespero começa a bater, justamente porque, porque ela não tem fundamentos, você perde a sua base e o seu chão. Então tá aí, esse aí é o videozinho rápido da Azul. se você gostou, deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal, valeu!